E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? É o seguinte, mano, hoje vem trazer uma notícia surpreendente para vocês sobre um novo jogo que está sendo desenvolvido. E ele é bem semelhante ao H1Z1 do PC, que é o um jogo de sobrevivência, apocalipse zumbi. tô falando do Wicked Forest 2, mano. Esse jogo que está muito semelhante ao Experiment Z, porém com alguns elementos que me chamam a atenção. O primeiro... É a possibilidade, por exemplo, de deitar, coisa que todo jogo de sobrevivência que tinha no Android falava, mano, o personagem não deita. E para um jogo de sobrevivência que você precisa ficar stealth o tempo todo, deitar é uma forma de sobreviver, de você ficar stealth, então é importantíssimo. Além de tudo, ele possui duas visões, né? Em primeira pessoa e em terceira pessoa, sendo que em terceira pessoa eu achei muito melhor do que o, o, o primeira pessoa, tá? Então, é... e também assim, a questão de, além de um apocalipse zumbi, eu vi que na gameplay que tá rolando de fundo tem aí também alguns animais silvestres e etc. E também a personalização do jogo, meu. A personalização do jogo chamou muita atenção mesmo. Você tem infinitas possibilidades. E é aquilo. Você tá no apocalipse zumbi e tem que buscar recursos aí pra sobreviver no mapa o tanto quanto é, robusto, né? Um mapa grande... É, a inguine, questão de gráficos e tal, não chama muita atenção, porque geralmente fazem esses jogos sempre na mesma inguine, né, o Realm 3, justamente devido até a questão do tamanho do mapa e tal, e eles não conseguem, e por ser é, geralmente desenvolvedores indies, né, aqueles independentes, é, não tem um recurso tão grande assim para é, um Engine mais potente, mais atual e etc. Mas mesmo assim é um jogo bastante plausível. Ele tem elementos de craftar, coisa que o Experiment Z, por exemplo, não tem. Então essas co esses pequenos detalhes aí que não vemos nos jogos de hoje em dia de sobrevivência é o que nos faz é, virar tanta atenção para esse jogo aí. Que promete ser um jogão, tá? O nome do jogo é Wicked Forest. E mais informações dele virão com o tempo, tá galera? Eu tô seguindo os desenvolvedores no Twitter aí para captar todas as informações e trazer para vocês. Então, se vocês gostaram dessa informação, não se esqueça de avaliar, deixando o joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino para todas as notificações e comenta aí o que você achou dessa, desse pequeno pedaço aí do da gameplay que realmente promete. No, mas é isso, galera. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.